Fala galera, estamos com mais um vídeo de hoje de limpeza, para as loucas por limpeza. Hoje eu vou ensinar para vocês como limpar o microondas, eu vou mostrar duas receitinhas caseiras. Uma é pra limpar o micro-ondas e a outra é pra tirar aquele cheiro horroroso do micro-ondas. A primeira mistura, que vai ser pra limpar o micro-ondas, vocês vão precisar meia xícara de vinagre, meia xícara de água, um recipiente que possa ir no micro-ondas e um pano de prato velho ou algum pano que você use para limpar as coisas de cozinha. Agora nós vamos fazer o quê? Pegar essas duas misturinhas e jogar no pote que pode ir no micro-ondas, hein? Música depois que vocês colocaram a misturinha aqui, vocês vão abrir o micro-ondas E aí vocês vão deixar aqui dentro essa mistura até essa água ferver bastante O meu micro-ondas pra ferver a água eu tenho que deixar de 7 a 8 minutos Aí tudo vai depender da potência do seu micro-ondas, né? Agora vocês vão pegar um pano limpo e passar no micro-ondas Antes disso vocês vão tirar o prato, né? Pra tem que lavar, gente. Tem que, condição, né? tem que lavar. Olha que mundo. Caso tenha uma sujeira muito sujeirada mesmo, que não saiu com o vapor, vocês pegam esse paninho só na sujeira que não saiu, gente. Evitem molhar todo o micro-ondas. Passem nessa mistura enquanto tá quente. E aí vocês limpem só onde a sujeira não está saindo. Agora é só colocar o prato limpinho dentro do micro-ondas. Quando vocês fazem essa mistura, o que acontece? Ao invés de vocês molharem o micro-ondas, porque isso enferruja, o que vai limpar, na verdade, é o vapor. O vapor dessa mistura vai limpar o seu micro-ondas e ele vai evitar que enferruje. Então por isso que é bom usar essa mistura e não lavar igual a burra que fazia, entendeu? O micro-ondas ele já tá limpo, isso daqui foi de tanto eu lavar o micro-ondas que ele começou a, a enferrujar. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo de mistura pra vocês, pra não acontecer isso com o micro-ondas de vocês. Pra vocês tirarem a sujeira dessas entradinhas aqui, ó, esses lugares que é difícil, Pano, vocês usem palito de dente E aí você vai limpando aqui nas bordinhas ó, Com o palito de dente Com essa mesma misturinha Ainda morna Nós vamos limpar agora Por fora sentir a diferença né ó oh, que lindo vamos para a segunda mistura que é pra tirar aquele cheiro ruim do microondas se vocês adivinharem quem é que tá causando no vídeo eu dou um real pra vocês quem vocês acham que tá causando no vídeo vem cá vem vocês acharam que era a Júlia né mas não é o Lúcio meu bebê meu bebê! Olha como ele me ama, gente. O bebê! Para tirar o cheiro, vocês vão precisar de duas colheres de bicarbonato de sódio, um copo de água, um recipiente que possa ir no micro-ondas e um pano limpo. E agora vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram com a mistura anterior. Colocar o copo de água no recipiente e colocar o bicarbonato de sódio. Agora é só vocês misturarem Depois que vocês misturarem É só colocar 3 minutos no micro-ondas Tá pronto Hum, olha só Tirou todo o cheiro do micro-ondas Fala sério, não é maravilhosa essa mistura, gente? Tudo de bom Agora é só passar um pano seco E pronto O micro-ondas está limpíssimo É só colocar um enfeite em cima dele E prontíssimo, gente Ficou lindo, né? Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clique aqui. Tá calor, logo. então, é eu... hoje. Mordi já terminou o vídeo. Depois você fala. Mas não tá calor? Tá, tá calor. Oh. Oh. Oh. <risos> Filha da puta! Filha da puta! Nossa, merda, você me paga! Corta! Hoje. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscrevam no canal e sigam a gente em todas as nossas redes sociais. É tudo Cadê Indolasquim. Um grande beijo e até o próximo vídeo!